Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o Reaper. Para hoje quero-vos mostrar como fazer um Batch File, Batch Convert. No menu do File, se vierem a uh, Batch File, Item Converter, a uh, tecla de atalho Ctrl Shift F, vai-vos abrir uma janela nova. Na secção de cima é onde vão aparecer os ficheiros para ser convertidos. Aqui nesta secção vai ser o Output e uh, tem aqui algumas opções relativamente a uh, metadados. Podem ser incluídos no ficheiro, sample rate, uh, se houver resample a fazer, qual é a qualidade do resample e para uh, MP3 ou outros formatos aqui em baixo. Vamos adicionar, vai-vos aparecer aqui em cima, uh, podem adicionar quantos ficheiros quiserem, a ideia deste, deste conversor é fazerem vários ficheiros ao mesmo tempo que quiserem. Um, a pasta de destino da conversão é definida aqui. Se definirmos como Use Source File Directory, ele vai exatamente meter o ficheiro convertido na mesma pasta do ficheiro original. Vamos deixar sem. No file name, podemos utilizar wildcards. Os wildcards começam todos com o símbolo do dólar. E existem já pré-definidos montes de wildcards vocês podem criar. Inclusive, na nova versão do Reaper, podem criar várias pastas. Existe um alt para folders que é para criar pastas. Isto pode servir, por exemplo, para quem está a fazer conversão de vários ficheiros de desenho de tom, em que têm, por exemplo, uma baterias, para uma pasta de baterias, samples de efeitos especiais, para uma pasta de efeitos especiais, outros uh, outros tipos de pastas que podem criar com o folder. Neste caso vamos usar o source para ficar com o mesmo nome, mas se eu quisesse pôr o nome do, o, do projeto. No meu caso, como não dei nome à sessão é unsaved, vai ficar com o nome de untitled e vocês podem, entre os, os, o nome do ficheiro e o, o resto dos wildcards, podem adicionar vários símbolos que queiram. Por exemplo, posso pôr uh, o formato, MP3, MP3 podemos pôr outro tipo de o sampler rate, por exemplo, ficar incluído no ficheiro e podemos uh, queremos converter por exemplo, este ficheiro está a 48 capas a 24 bits, se quisermos converter por exemplo para o wave a 44 basta pôr nas opções de saída uh, 44 é bom para fazer conversões de, de sampler rate mais altos para mais baixos ou ao contrário, bem que não se usa muito mas pode ser, ser feito. Neste caso vou converter para MP3. Uh, o MP3 que é o encoder tradicional da LAME, que vem com o Reaper. E podem escolher qual é o formato. Por .320 automaticamente ele vai fazer o render deste ficheiro. Tirar aqui, vou deixar só o source, fazer converter. Automaticamente ele começa a fazer a conversão. Desta forma conseguem converter uma quantidade enorme de ficheiros para outro formato, assim o desejarem. Espero que tenha sido útil. Se não se subscreveram, subscrevam. Obrigado por todos os likes, as partilhas que têm feito e pelos comentários que têm deixado no, no canal. E até uma próxima. Obrigado.